Eleições 2020! Você chegou, sua linda! Desejo a todos uma magnífica colheita desta árdua plantação. Que tenham tido experiências positivas, muito aprendizado e que agora possam experimentar o sucesso, a vitória. Desejo excelentes eleições a todos. Um beijo!